na Índia. Muito obrigado por ter dado play. Ah, já vamos começar. Cuidado, você pode estar sendo enganado por um trambiqueiro, um malandro gospel. Fica até o final, que eu te conto como são, o que fazem, o que Deus reservou para eles. Ah, e no final também vou te contar como é que a gente tem que fazer enquanto isso, quais são as, qual é a precaução que temos que tomar contra isso. Obrigado por ter dado play, eu me chamo Guilherme Bujar e esse é o Leitura Compartilhada, sua live devocional diária que de segunda a sexta é transmitida às 8 horas da manhã e aos é sábados e domingos às 9 horas da manhã. A transmissão é simultânea para o YouTube e Instagram de segunda a sábado e aos domingos exclusivamente por enquanto para o YouTube. E os nossos episódios estão também também no Spotify. Você também poderá ouvir o leitura compartilhada tanto no Spotify ou pelo feed do seu agregador de podcast, sim, agora também somos um podcast. Se você é uma das 1.300 pessoas mensais que passam por aqui pela primeira vez, muito obrigado por sua visita. Te convido a ver o vídeo até o final. Se tiver alguma dúvida sobre qualquer tema tratado durante esta live, deixe nos comentários porque eu vou ficar muito feliz em te responder. Vamos ao texto de hoje. 1 de Pedro 2 e 3, sim, dois capítulos, para encerrarmos mais um livro do Novo Testamento. O nosso objetivo, nessa segunda temporada do Leitura Compartilhada, é ler todo o Novo Testamento até aproximadamente 16 de março do ano que vem. Então, ainda dá tempo de você atualizar. A terceira temporada, vamos ler o livro de Salmos em um ano. Já deixo para você o meu convite. Ah, ah! E no dia 9 de dezembro, vamos começar a leitura compartilhada. Vamos ler o livro de Apocalipse. Uuuh, o livro de Apocalipse. Vamos ao texto de hoje. 1 de Pedro, capítulo 2 e capítulo 3. Cuidado com o malandro gospel ou os malandros da fé. Contudo, assim como. abrindo aspas aqui, então, para o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro. abrindo aspas para Pedro, querido Pedro. Assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas, olha só, e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmo destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Em sua ganância, inventarão mentiras, astuta, mentiras astutas para explorar vocês. Mas eles já foram condenados há muito tempo e sua destruição não tardará. Pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Ele os lançou no inferno, em abismos tenebrosos, onde ficarão presos até o dia do julgamento. Não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, que proclamava a justiça e sete pessoas de sua família quando destruiu com um dilúvio o mundo dos perversos. Mais tarde, condenou as cidades de Sodoma e Gomorra e as transformou em montes de cinzas, como exemplo do que acontecerá aos perversos. Em contrapartida, resgatou Ló, tirando-o de Sodoma por ser ele um homem justo, afligido com a vergonha e imoralidade dos perversos ao seu redor. Sim, Ló era um homem justo, cuja alma justa era atormentada pela maldade que via e ouvia todos os dias. Vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações, os que lhe são devotos e ao mesmo tempo manter os perversos sob castigo até o dia do julgamento. Ele é particularmente severo com aqueles que seguem desejos e instintos distorcidos e desprezam a autoridade. Tais indivíduos são orgulhosos e arrogantes e atrevem-se até a zombar de seres sobrenaturais. Já os anjos, muito maiores em poder e em força, não ousam apresentar diante do Senhor uma acusação de blasfêmia contra esses seres. Os falsos mestres são como criaturas irracionais, movidas pelo instinto, que nascem para apanhar e morrer. Nada sabem sobre aqueles a quem insultam e, como animais, serão destruídos por sua própria corrupção. Praticam o mal e receberão o mal como recompensa. Gostam de se entregar em moralidade em plena luz do dia. São uma vergonha e uma mancha no meio de vocês, sentindo prazer em enganá-los enquanto participam de suas refeições. Cometem adultério com os olhos e abrigam um desejo insaciável de pecar. Seduzem os estáveis e são bem treinados na ganância. Vivem sob maldição. Desviaram-se do caminho e seguem os passos de Balaão, filho de Beor, que amou a recompensa que receberia por fazer o mal. Balaão, porém, foi refreado em sua loucura quando uma jumenta que não fala o repreendeu com voz humana. Eles são como fontes secas ou a neblina levada pelo vento e estão condenados às mais escuras trevas. Com palavras vazias, proclamam sua grandeza imaginária e apelam para desejos carnais distorcidos a fim de atrair, de volta ao pecado, aqueles que mal escaparam de uma vida enganosa. Prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquilo que o controla. E quando alguém escapa da maldade do mundo ao conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois se deixa amanhar, emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado, está pior do que antes. Teria sido melhor nunca ter havido conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo, rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. Neles se confirmam os provérbios: o cão volta a seu próprio vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama amados esta é a minha segunda carta a vocês em ambas procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com clareza quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás e do que ordenou o nosso senhor e salvador por meio dos apóstolos que lhes enviou acima de tudo quero alertá-los de que nos últimos dias Surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos dizendo que houve com a promessa de que ele voltaria, desde antes do tempo dos nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Eles esquecem deliberadamente que Deus, por Sua Palavra, há muito tempo criou os céus e a terra e a terra seca que fez surgir em meio às águas. Depois, com a água, destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Logo, amados, não se esqueçam disso. Para o Senhor, um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Na verdade... O Senhor não demora em cumprir sua promessa como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um terrível estrondo e até os elementos serão consumidos pelo fogo. E a terra e tudo o que nela há serão expostos. Visto, portanto que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção. Esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vinda. Nesse dia, Ele incendiará os céus e os elementos derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu. Um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. E lembrem-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que, lhes foi concedida, que lhe foi concedida. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender, e os ignorantes e instáveis distorcem as suas cartas como fazem com outras partes da escritura. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Amados, vocês já sabem dessas coisas, portanto sejam atentos, a fim de que não sejam levados pelo erro desses perversos e percam sua firmeza antes cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e a Ele seja dada a glória para todos sempre. Amém. Cuidado! Você pode estar sendo enganado por um trambiqueiro da fé. Obrigado por sua presença aqui, de coração, muito obrigado mesmo por você ter dado play. Se você ainda não deu um like a este vídeo, se você está me ouvindo e não deixou nenhum comentário, nem compartilhou, te convido a fazer isso exatamente agora. Se você deixar depois, você não faz. Bom, vamos lá. O tempo todo estamos debaixo de uma ameaça interna. A ameaça de gente que usa da boa fé das pessoas para gerar, gerar lucro para si mesmo. São os trambiqueiros da fé. E não se iluda. Eles estão em todos os cantos todos os cantos e você vai encontrar os inclusive dentro das denominações mais antigas e tradicionais eles estão em todos os lugares, eles são homens e mulheres com cara de piedosos, fala eloquente e fala muito firme mas cuidado, cuidado, aqui nesse texto Pedro nos diz como eles são, que tipo de heresia eles praticam e o juízo que sofrerão por conta disso Antes de dar os detalhes, vamos lá, eu preciso dizer que a intenção de Pedro era alertar os irmãos a respeito do perigo para a fé cristã, o perigo para a fé cristã deles, para, ao dar ouvidos, se você estiver dando ouvido para esse tipo de gente. Por isso é importante que você fique até o final do vídeo, porque há uma orientação clara, direta, para você sobre a tentação de dar ouvidos a esse pessoal e o que eles são capazes de fazer conosco. O malandro gospel, se não identificado e denunciado, pode pôr em risco a nossa fé e minar a nossa resistência, pouco a pouco, nos encher de medo, de falsas esperanças, ou, o né, pior de tudo, nos tornar presas fáceis para Satanás. No final do vídeo, como eu te disse, eu vou te contar como Pedro orienta a igreja vivendo no meio disso tudo. Por isso, preste bastante atenção no que Pedro relata sobre eles agora. Vamos lá. Primeiro, Pedro lista como eles são. Olha a lista. São mentirosos. São amantes do dinheiro. São orgulhosos e arrogantes. Zombam dos demônios. Você nunca viu nenhum desses caras aí de internet zombando do demônio, né? São irracionais, incultos e indisciplinados, são praticantes do mal, são imorais, têm prazer sádico em enganar e contam vantagens sobre isso. Eu estou me lembrando aqui, e eu participei uma vez de uma conferência, e eu estava sentado na mesa com, os, com dois ou três palestrantes, e eles não sabiam que eu ia palestrar também, e eu não estava, não sei se eu estava na mesma mesa ou estava próximo. Não recordo, eu recordo o tema. Eles estavam falando de como eles haviam organizado um, uma, uma situação entre eles de forma que eles teriam um lucro num evento que eles iam participar no futuro. E eles contam vantagens sobre isso. Eles dizem: Olha, se a gente não fizer outro vai fazer. <risos> Meu Deus, nutrem, olha que coisa terrível. Eles nutrem desejos sexuais pelos membros da igreja. É incrível. Eu me lembro de um pastor que, tempos depois, o pessoal descobriu que ele tinha. ele era um desses malandros da fé. E ele sempre, quando cumprimentava as famílias na porta ou recebia as pessoas, e a mulher, né, a esposa do irmão, estava bem vestida ornamentada, né? Eu ia dizer outra palavra aqui, mas não vou dizer isso. Ele para não falar dela especificamente, porque os olhos dele arregalavam, como aquele do, do, do aquele aquele filme o Máscara, né? Ia para fora e voltava e foi como um lobo e vava, né? Ele dizia como a sua família é bonita, <risos> que mala, que mala, que mala, eles são assim. Essas são, eles são assim, essa é a lista que Pedro oferece. E segundo, olha só, Pedro lista os danos que eles causam à casa de Deus. Eles causam um dano terrível, eles negam que Jesus Cristo é Deus. E, e parece estranho, né, que alguém de uma fé reformada, ou fé pentecostal, ou fé neopentecostal, seja independente ou seja de denominação, Possa negar que Jesus Cristo é Deus. Ele, mas eles negam, porque quando eles substituem o dinheiro no lugar de Deus como lugar de salvação, então você precisa ter dinheiro para se salvar, ou seja, se salvar ou viver bem neste mundo, quando eles colocam o estômago à frente de toda a providência de Deus e de, é, de todo o cuidado de Deus, e o estômago gerencia suas vidas, eles estão dizendo que Jesus Cristo não é Deus. Eles seduzem as pessoas ensinando o que elas desejam ouvir. Isso é outra característica muito clara deles. Eles entendem qual é a demanda, qual é a crise, qual é a dor, utilizando bem uma linguagem de internet, qual é a dor que o pessoal está sentindo. E eles conseguem oferecer uma palavra a essas pessoas de forma que as console no erro. Não uma advertência contra o erro depois, o arrependimento, o arrependimento ensina e consolo, porque dói. Dói, o arrependimento dói. Então eles evitam a dor do arrependimento, dando para elas aquilo que elas querem ouvir. Quantas pessoas não estão, agora, hipnotizadas por mensagens que se adequam a, a, a, ao seu pensamento? Não, eu não estou dizendo só pessoas que estão aí sofrendo e estão oferecendo um Jesus... Não estou falando só dos coaches evangélicos, não. Não estou falando desses caras que, que acabam prometendo para você aquilo que Deus não prometeu. Estou falando daqueles que também que aproveitam o seu estado de ira, o seu estado de indignação, inclusive contra esse estado de indignação que você tem contra os pregadores gospels, os pregadores, os coaches, né? os coaches evangélicos, os caras que estão só te oferecendo a solução para os seus problemas e não oferecendo é, é, a palavra dura contra o arrependimento. Eles, eles, esses caras esses caras que odeiam esse tipo, eles aproveitam que você odeia e também pregam para que você continue odiando. Quer dizer, esses caras eles conseguem vender o produto deles para todas as demandas, tanto para quem não quer ouvir a verdade como aqueles que estão sedentos para falar a verdade. Eles hipnotizam a todos e siguem, né, pregando isso e pregam. Olha só que a Cristo, que a, pregam que a volta de Cristo é uma lenda urbana. Mas como? tentando fazendo com que você acumule o máximo de riqueza nesse planeta, são os pregadores da prosperidade, outros que pouco se importam com a vida cristã fora da igreja, né, distorcem a volta de Jesus, colocando tudo no centro do culto de domingo, quando na verdade a vida da igreja acontece do lado de fora e em missões. E pior, distorcem os ensinos apostólicos. Mas tem uma terceira coisa que... Pedro lista, e Pedro faz uma lista do juízo já decretado de Deus sobre eles. E aqui vai um alerta todo especial. Afaste-se desse tipo de gente, porque pode respingar em você o juízo de Deus. Cuidado! De repente você está aí atrelado a esse tipo de gente, está comprando a, a, a, o modelo deles, tem gente que é torcida a gente que faz torcida para esse tipo de gente, tente exortar um desses pastores, tente exortá-los em amor, publicamente, porque apesar do erro deles é público, eu já tentei exortá-los é, em amor de forma privada, alguns não deram nem atenção, outros se deram atenção não me responderam, Experimenta fazer isso publicamente para você ver que a torcida vem em cima com um chame de abelha sobre você. Mas vamos lá, se você chegou até aqui, quero te agradecer porque... Eu quero te agradecer mesmo, eu estou entendendo que esse conteúdo, de alguma forma, encontrou lugar no seu coração. E muito, muito obrigado por isso. Por isso eu vou te pedir uma ajuda. Eu não vou pedir para você pôr a mão no bolso lá, fica tranquilo. Esse canal precisa alcançar outras pessoas como você e edificar a vida de outras pessoas. E a gente faz isso por meio da graça de Deus, a gente faz isso, e a intenção é abençoar outras pessoas, outras vidas. Para isso, se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal e assine o, o sininho, porque é importante isso. E se você ainda não deixou um like, é só a oportunidade de você deixar um like. Ah, ah se você puder compartilhar também é muito importante, grato de coração por isso. Vamos então à lista de juízos que estes malas já receberam de Deus. E Pedro vai listar aqui oito juízos. O primeiro juízo é: são amaldiçoados. Eles já carregam maldição sobre eles. É gente que não vai abençoar nunca o local onde eles estão. Tudo que eles fazem, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo redunda em maldição. São amaldiçoados. Tudo que eles tocam é amaldiçoado. Ah, mas eu não creio em maldição. Pô, paciência. Vou fazer o quê? Não vou te convencer aqui, né? Não vou. Qual outro juízo? São escravos dos seus próprios desejos. Eles não conseguem se livrar disso. Cara, é incrível como esses caras, eles... É, a roda da fortuna, a roda da fama, né? Eles são tão consumidos por aquilo que agora eles se tornaram que eles não conseguem se livrar, eles têm uma necessidade de estar sempre em evidência, sempre serem chamados para os programas de televisão, montar os seus portfólios de pregação no exterior. Cara, eles são, são, são escravos do seu próprio desejo. Que inferno é a vida dessas pessoas. E estão à beira de uma destruição iminente. Não, não poucos são tão consumidos por isso que acabam... É, entrando numa depressão profunda, profunda, e vão cumprir todas as suas penas e condenações em breve. Isso é o que o apóstolo Pedro diz. E seu próprio modo de vida, meio de que serão destruídos. Vão receber o mal como recompensa e vão viver nas mais profundas trevas, interiores e exteriores. E por último, serão definitivamente destruídos. E nós com isso tudo. Há alguma promessa para a gente esperar e suportar toda essa confusão? Sim, tem. E Pedro lista alguma dessas atitudes e é por isso que eu te pedi para ficar até aqui no final. Pedro diz, pense em tudo com clareza e discernimento. Como é importante ter discernimento? Como é importante nesses dias? Como eu tenho orado? para que as pessoas discernam o ânimo por detrás das coisas. Não compre, não adquira, não assuma, não assuma nada sem antes passar pelo crivo do discernimento. Ore e pergunte ao seu Senhor, Senhor, o que é isso? O que significa isso, Jesus? Pedro diz também, lembre-se das profecias, lembre-se das escrituras sagradas, e o que elas ensinam? Confronte tudo com a Bíblia. Pelo amor de Deus. Leiam a Bíblia. A gente está tentando fazer isso aqui desde o dia 17 de março. Ler o texto bíblico todos os dias. Dar direcionamento bíblico. Aplicar isso para a vida. Então, por favor, façam uso disso. Pedro diz também, fiquem ligados. Não confie deliberadamente. Chequem tudo verifique se realmente o que está sendo ensinado encontra respaldo nas escrituras. A gente vai devagar, engajamento e, é, enganja, aliás, menos torcida e menos engajamento com pregadores de internet, e mais questionamento. Questiona o cara que pode me questionar. Vai nos comentários e diz, cara, o que você diz não tá certo. Teve um cara que diz, olha, o que você está falando sobre o ensino das mulheres não tá certo. Eu falei, ok, irmão, é o seu posicionamento. Então, o cara tá fazendo a coisa certa. É bom? Gostoso? Viu? Não. Então perturbem essas pessoas. Aliás, pode me perturbar também, se vocês acharem que o que eu tô dizendo aqui não convém. Paciência, mas por favor. Por favor. Menos engajamento e torcida e mais questionamento. Mantenham, aí Pedro diz: mantenham-se firme na esperança da volta do Senhor e viva como se ele fosse voltar hoje. E por último, ele diz: cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Mas há uma advertência final, e é uma dica preciosa do apóstolo Pedro, e eu quero dividir com você aqui. Cuidado, porque essas pessoas, ela, a gente acaba entrando tanto no viés dessas pessoas que elas acabam sendo os nossos guias. E elas podem estar te guiando para fora do rebanho de Jesus. E cuidado, porque se você está sendo levado para fora, tem uma advertência. E qual é? Se você já experimentou a vida com Deus e resolve recuar como estes malandros da fé já fizeram, cuidado, isso é um erro. O juízo sobre você será mais pesado. E a ilustração terrivelmente tragicômica é esta. É o mesmo comportamento de uma porca que foi lavada e que agora vive voltando para a Pocilga. Fuja da tentação, não deixe as pessoas conduzirem sua vida. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor agora? Quero orar com você. Vamos orar então. Glórias a Deus por você. Obrigado por ter dado play. Vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus, em teu nome nós colocamos a vida de todos que estão nos ouvindo agora. E te pedimos, discernimento espiritual. Precisamos aprender a discernir, Senhor Jesus. Aprender a discernir quem está falando. Que os irmãos consigam discernir o que eu estou dizendo. Conferir nas escrituras. Confirmar com o texto bíblico. Buscar conhecimento. Senhor, nos ajude. Dá-nos consciência. Dá-nos condições, Senhor, dá-nos condições de aprendermos o Senhor. Enche-nos do Teu Espírito, enche-nos com o Teu poder, enche-nos com Tua graça. Ensina-nos, Senhor, a viver debaixo da esperança dada em Cristo Jesus de que o Senhor voltará. Afasta de nós esses malandros da fé, revela, Senhor, quem são. Aponte o dedo pra gente, Espírito Santo Deixem que eles caiam nas suas próprias armadilhas. Nos proteja dessas pessoas, Senhor, que fingem nos amar, que fingem gostar da igreja, que fingem estar orientando a igreja, mas são amantes de si mesmos, querem só o lucro, expropriar as pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Eles se escondem em todas as denominações, estão em todos os cantos, são homens e mulheres, malandros e malandras da fé. Senhor, nos ajude. Em nome de Jesus, guarda-nos. Oramos por todos os enfermos, pelos que estão desesperados e angustiados. Que o Senhor seja a luz e a sua força, Senhor, esteja com eles agora. Esta é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Muito obrigado por você estar dado o play. Aqui no final você, aqui você está vendo... O que eu faço? É isso aqui que eu faço. Você pode me encontrar nesses canais aqui. Ah, deixa eu baixar esse som aqui que tá alto. Que tá alto aqui. Agora sim. Agora sim. Tô nesses canais. Tô no bujac.com.br, tô no Telegram e também estou no WhatsApp na lista de transmissão. Deus te abençoe.